Olá pessoal, estou aqui outra vez porque poxa, as coisas estão bastante agitadas na nossa América. Né? Nós estamos com o nosso repórter na Bolívia mandando material. Estamos também com nossa editora, a Vanessa. Na Bolívia está o nosso Leonardo Severo. Né? E na Argentina está a nossa editora Vanessa Martina. Não temos ninguém no Chile, mas temos amigos lá e temos bons parceiros que estão também cobrindo os acontecimentos do Chile, onde a situação é mais crucial. Hoje eu vou ter que de novo, conversar com vocês sobre os nossos vizinhos e como isso tem tudo a ver com o que está passando aqui no nosso país também. É, e não deixe de curtir a gente no Facebook. Né? <coughs> Acompanhe as nossas matérias, esse filme... Essa gravação que estamos fazendo, você pode ver melhor né, através do YouTube, se inscrevendo lá. Você pode nos acompanhar pelo Twitter, pelo Instagram né, e pode receber o nosso boletim pela, pelo, pelo e-mail. Né? E pode receber também pelo WhatsApp. É só se inscrever, é só mandar aí os endereços para a gente, que a gente manda a, a, as nossas publicações para você. E não deixe de contribuir com o seu dinheirinho. Né? 20 reais por mês, 10 reais. É aquilo que couber no seu bolso, porque nós precisamos de você para continuar fazendo esse jornalismo se é que você está de acordo que esse jornalismo é um bom serviço para você. Até daqui a pouquinho. É, Chile é o modelo perfeito do sucesso do neoliberalismo. Não sou eu quem diz isso, não. São frases do Paulo Guedes, né, o superministro da economia do governo de ocupação no Brasil, que, né, há um, creio que um mês atrás estava dizendo isso, repetindo isso como o modelo ideal para ser aplicado aqui no Brasil também. Santiago é hoje, meus caros, o exemplo mais concreto do fracasso das políticas neoliberais. Um milhão e duzentas mil pessoas nas Alamedas de Santiago. Nem a Globo, nem os jornalões puderam ignorar. E fotos e vídeos mostram a multidão pacífica e desarmada pedindo a renúncia de Sebastião Pinheira e uma nova Constituição e aos gritos de não violência, violência não. Mais de um milhão numa cidade que tem pouco mais de 5 milhões de habitantes. A população do Chile não chega a 20 milhões. Veja as atitudes do Pinheira o presidente, né, se não é o testemunho mais eloquente das mentiras que diziam os neoliberais e a imprensa venal sobre o Chile. Primeiro cedeu na questão do ensino, concedendo bolsas àqueles sem condições de arcar com os custos da educação que deixou de ser universal e gratuito. É o que o financista que colocaram aqui no Ministério da Educação, pelo Paulo Guedes, né, pretende fazer com o ensino público no Brasil. Querem que a juventude, como nos Estados Unidos, passe a vida devendo e trabalhem para pagar dívidas. Nessa questão, o Pinheira só cedeu um pouco. O povo continuava nas ruas pedindo ensino gratuito. E, mais que tudo, comida barata, salários dignos. A pobreza hoje é estrutural para 90% da população chilena. Diante disso, o que fez Pinheiro? Concedeu aumento de salário mínimo e das aposentadorias e liberou uma espécie de Bolsa Família para mitigar a fome dos mais marginalizados. É ou não é uma clara admissão de que a pobreza foi consequência das políticas do governo? E não por obra de um Deus qualquer, né? O que o presidente do Chile está admitindo é o equívoco das medidas adotadas, que são exatamente aquelas medidas que o nosso super-ministro da Economia do governo de ocupação quer aplicar. Ou melhor, está aplicando. Não? O povo saiu em protesto e foi violentamente reprimido né, lá no Chile. O próprio presidente confessou que perdeu o controle sobre as forças policiais que saíram fuzilando as pessoas nas ruas à vista de todo mundo. Hoje, com as tecnologias da comunicação, já se tornou impossível esconder essas coisas. O presidente decretou toque de queda, que é o mesmo que estado de sítio, né? para trancar as pessoas em casa. Só agravou a situação. Qual foi a resposta do governo? Confessou que perdeu o controle da situação e pediu socorro à outra. Qual foi a resposta do povo? Mais de um milhão de pessoas nas alamedas de Santiago. Impossível fudilar um milhão, não é? Mas foi preciso intervenção de tropas especiais do exército para barrar os carabineiros, os pacos, como eles dizem lá, meganhas aqui no Brasil, né, que queriam continuar matando a gente. Recebemos um vídeo que mostra isso. Vale recordar que os militares que praticaram crimes de lesa, de lesa humanidade durante a ditadura do Pinochet foram julgados e condenados. Com o restabelecimento da democracia, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas reconheceu a culpa e pediu desculpas à nação e se colocou às ordens do poder civil. Na Argentina, também os generais assassinos, torturadores, foram julgados e condenados por seus crimes. Só no Brasil, os militares não só não fizeram a autocrítica, como louvam o período ditatorial e assumiram o poder para praticar políticas que não deram certo nem no Chile, nem na Argentina, em lugar nenhum do mundo. Nossa editora Vanessa Martini está na Argentina cobrindo o processo eleitoral, testemunhando outro fracasso indiscutível das políticas que querem aplicar e estão aplicando no Brasil. A Argentina era um país de classe média. A classe operária era a classe média pelo seu nível de renda e de consumo e acesso aos serviços públicos. O país não tinha analfabetos, nem favela, possuía universidades de excelência em mão de obra altamente qualificada. A partir dos anos 80, as políticas neoliberais, o consenso de Washington minando todo o setor produtivo e educacional com as privatizações, deixando o povo sem poder aquisitivo para enfrentar as elevações constantes dos preços dos alimentos, dos transportes, <coughs> da saúde, assim por diante. Caramba, vou repetir esse pedacinho aí porque a tosse está brava aqui. A partir dos anos 80, as políticas neoliberais do consenso de Washington foram minando todo o setor produtivo e educacional, né? com as privações, deixando o povo sem poder aquisitivo para enfrentar as elevações constantes dos preços dos alimentos, dos transportes, da saúde e assim por diante. Né? O resultado se pode medir hoje, 52% dos jovens na pobreza e na desesperança. Analfabetismo funcional em porcentagens tão altas como a do Brasil, que chega a 70% da população. Na Argentina e no Chile, continuaram apostando nas políticas de contenção de gasto e arrojo salarial, mas chegou ao limite do suportável para a população. É o que mostram as revoltas populares. Na Argentina, não há um só dia em que não haja uma grande manifestação de massa contra essa política. Greve geral levou o governo Macri a fazer algumas concessões cosméticas, no entanto que, como as dos filhos, se derreteram. O povo quer mudanças estruturais, quer livrar-se da ditadura do capital financeiro e do pensamento único. O povo quer ter o direito de estudar, comer e pensar. Na Argentina, o povo vai devolver o poder aos peronistas. É líquido e certo. Ninguém tem dúvida disso. Não tem outro. No Chile, incógnito. Difícil prever. O povo quer constituinte, desenhar um novo Chile, diferente daquele herdado do Pinochet. Não só o modelo econômico, como a própria Constituição do Chile, são as mesmas coisas. O povo está mostrando que cansou. Quero outro Chile. Um Chile sem pinochet. O que tem em comum esses países da nossa América? Veja bem. A Argentina, Brasil e Chile fizeram uma transição da ditadura para a democracia a meias. Encararam o problema só do ponto de vista político. Não foram ao cerne da questão que era a ditadura do capital financeiro. A ausência de pensamento alternativo e a submissão ao império. No momento, para nossos povos, né, o, momento, né, o momento para nossos povos é, é sumamente crítico. Né, é muito delicado. É como se estivéssemos sob o fio de uma navalha. Não se pode perder de vista né, que a estratégia do império e daquele clube de bilionários que pretende governar o mundo é a estratégia do caos, implantar o caos, que é a melhor maneira de saquear as nossas riquezas né, e impor a política que eles querem. Evitar o caos é deve ser objetivo da estratégia de defesa das forças populares. Trocar de presidente não resolve por si só a parada. No Brasil, em 2018, tivemos a sétima troca né, com o governo de ocupação dos militares e a situação só se agravou. Então, minha gente, não me cansarei de repetir, para começar a andar, é preciso primeiro recuperar em cada um de nossos países a soberania. A partir daí, construir um projeto nacional de desenvolvimento autônomo e ecologicamente sustentável. Senão, tudo fica como dantes no quartel de Abram. Até logo mais. E não esqueça né, colabore com o Diálogo do Sul. Tchau, tchau.